Eu sou Emanuel do vôlei de praia e nos últimos 4 anos da minha carreira eu tenho sido acompanhado pelo Marcio Sanuri. e eu confio muito na experiência dele com esporte de alto rendimento. Com essa experiência, no campeonato mundial em 2011, eu fui campeão mundial junto com o Alisson, com o acompanhamento dele e também na Olimpíada de Londres nós fomos medalha de prata. Então, Marcio Tanuri, eu confio em você!